Mola de ela que é meu cat pro meu leite tá negado que hoje eu tô gostosinho na azeite Ok, eu faço desse jeito Só que calma porque cê tá sem tempero Veio até fazer essa rima Só que eu faço da rima rara Pode falar de omelete porque só derrota é clara Cê que pra você não dá Cê não entendeu? Vou mandar cê se fuder Parabéns pela rima Tem falou mais alto que você Vai, vai, vai, depois, vai, vai, depois. Vai. Não tem problema, a minha derrota clara fica preta. Eu quero que ela gema. <risos> <risos> que que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa no mal. Gema Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a Clara e a gêmea, PC Missy Baba Ovo. <risos>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 eu sou um cazique nesses da aldeia oh, Tá tudo tranquilo, você morre na areia na dona, dona oh, praia E eu comi a baleia Não, não, não, a baleia oh, ah. Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia Minha guima é Porque ela te baleia Mano, cê não entendeu Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Cê é eu sou mentindo ah.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 ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Por isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja. Hoje eu mato, você arranca sua cabeça de quebra o bagunço, sua franja Pode tentar bagunçar minha franja até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A João Dão já te disse, mas é preto de verdade, não precisa de peruca. Perto, é barulho, é de eu Diz que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você a recruta Calma é. então, aí, só fala na sua vez Eu não falei quando era sua vez Por isso eu sou o rei, você só um peão Esse é o cheque mate do xadrez É o é. cheque mate do chater. Talvez eu podia tá lá Só que me liberaram mais cedo simplesmente da minha prisão E hoje eu vou botando a sua meio pra te matar Eu podia estar é. tá preso Eu não falei que o Joltão que disse Eu só falei que ela confundou uma parada E hoje nessa batalha o Nel vira fisi Já eu tava preso numa viagem E numa blitz que é da federal Fazer a pena a passagem E hoje eu vou chegar na final Isso é rima de improviso Isso é na hora Não é frase pronta Não é frase de caminhão Zulu não, você decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoelim Do lado da Tua Brito, da Federal Tinha uma parte de Falando que o que a gente faz não é original Aí eu olhei para a cara desse escala dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para do bolsominho de verde e amarano E falei, vai tomar no cu eleição, você vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Se eu sair mandando todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro. Só que o bagulho você tem que entender: o racista nunca vai mudar de opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E é o racista pode viver, porque eu vou te mostrar que é certo. É porque a toda negritude me ensinou a viver nessa cama que é de completo.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 I'm ready Tá, mas não tem que eu encaixar de terrinho de MMA Pode ser MMA, cê sabe que o hotel é quando devora Até porque esse MC já é por agora Então não vai tentar comigo ou grafite Cê tá nessa parede, então nunca repite Você não entende, por isso que eu mando seu É o grafite, eu sou o bichador, fui eu que dizer você não me escreveu no free Você pode me escrever aqui, eu vou te descrever Eu vou te dissolver, aqui não vai passar Já que um copo na minha frente, eu vou te dissecar Tira o óbvio novo, até porque eu não fruta Eu posso provar que aqui você não vira óculos, Só que eu tô vendo uma coisa engraçada nessa improvisada Pelo jeito o Wolverine não sabe fazer sua barba <risos> <risos> eu explicar, não foi o Wolverine Então agora eu vou rimar me Entende no canto que agora é então você nunca faz nada Nunca faz nada, até porque você não procura Você aqui é tá na loucura, eu que tenho um fator de pura. Se não foi Wolverine, tá suave, e sempre é Não precisa do Wolverine, ainda tem a X-23 tem a X-23, você sabe que eu já brinco Entre ideologia, pique, pegue, 5-5 Entende? No mesmo, que agora cê sai Quando o Wolverine presta as garras Eu vou bater a seu corpo tu vai bater Não, meu filho, cê não vai ter essa memória Então me dá a lapiseira, pois sou eu que escrevo história A cabeça é bem que nesse improvisado Talvez um suicídio pra mim seria mais engraçado Até porque, meu mano, você que é sem graça Nem precisa te espanhar, só pra saber que daqui cê não passa Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! ele, caralho! Só ele, caralho! caralho! mano, vem, deita assim. Ó, você não vai ganhar de mim, até porque mano esse daqui, mano, ah? Sa Sabe que eu vou te meter, eu sou insano Hoje, nego, qual que cê vai preferir? No enredo vou, cê sabe que o Breno vai deter É o Apolo China com as Zima xing ling Você veio seu xing, minha Zima tá mais xaldrez oh. Sabe que eu te assassino? É porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino Tá correndo mas é na inteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético O Apolo vive quando rima, ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo Ganho de você e do seus ataques é então, uh -oh! ataque é um passo instrumental A sua rima é doce, mas o folk tá sem sal Aí você vai entender como é que pode Azimar com sal e faz com o pra rimar em Detroit uh -oh! te O seu de tá no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ Gustavo te ajuda, mas aqui não tem recheio ah, eu já tô de saco cheio Vocês right. eu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 É nóis, falou, Rimas Fala HD aqui.